Mas vamos lá, Igor. Conta aí essa história de trauma com a corrida. Como é que começou a tua história com a corrida e por que, que ela começou ou, de repente, em algum momento, se tornou um trauma ao invés de um prazer. Beleza. Vamos lá, Thiago. Então, vou voltar lá é, para o Igor, é, adolescente. É, cara, eu sempre gostei de me movimentar. Eu cresci no esporte, eu pratiquei judô por anos. Meu pai é professor de judô. É, eu joguei futebol é, em clube, na Bahia. Eu não gostava de caminhar, quando minha mãe mandava fazer alguma coisa, eu fazia as coisas correndo, né? A galera me chamava de Forrest Gump, lá, onde eu <risos> moro Eu vivia correndo, né? <risos> para ir comprar um pão, eu ia correndo. Aí beleza, quando eu tinha ali os meus 18 anos, eu passei na prova, fui ser é, fuzileiro naval, fui pro treinamento, e... Dentro do, do, do treinamento lá, eu machuquei o joelho. E, e você, é, para concluir o treinamento, né? Existem os testes físicos e tal, existia a corrida e tinha aquela questão de correr com dor, né? Então, depois dos meus 19 anos, eu passei a correr é, com dor. Praticamente constante, todas as vezes que eu tinha que fazer prova de corrida, os TAFs, né? Eu sentia dor e é aquela coisa, sabe que o TAF é, sei lá, 3.2 quilômetros. Aí pensava, pô, 3.2 quilômetros com dor, dá pra gente segurar. Quando eu tinha ali uns 21 anos, eu tentei participar da, da equipe de atletismo, do Corpo de Fuzileiros. E na primeira semana, cara, eu falei, meu irmão, isso aqui não dá pra mim não. Eu fui falar que tava com dor, o cara falou, pô joelho é teu, ninguém mandou nascer joelho, isso aí, pô, ninguém nem olhou assim, pô, por que que tu tá sentindo dor, como é que tu tá pisando, não existia a educação pra, pra corrida, né, a corrida foi jogada no meu peito naquela, na, naquela, período da minha vida, e eu falei, meu irmão, corro nunca mais, só corro, obrigado agora para passar nos meus testes físicos anuais ou semestrais, e treinamento de corrida ficou abandonado, e eu fui praticar Judô. É... Por um ano, assim, eu participei de judô, da equipe de, de, de Judô, do, do, do Corpo de Fuzileiros, disputei é, Campeonato do Rio e tal, mas a corrida nada. Eu ia nadar, mas não ia correr. Quando falava em corrida, teste de corrida, só faltava me dar dor de barriga, já dava aquele nervoso já. É... Os caras falavam, ah, vamos, vamos para a pista. Eu inventava qualquer desculpa para não ir. Era igual o <risos> gato fugindo do banho. É, exatamente, era vindo da, da da atividade de corrida, é, porque para mim era relacionado tudo sabe, a corrida era, na minha cabeça eu sabia que se eu, eu entendia ou eu achava que se eu fosse correr eu ia quebrar, se eu for treinar é, é, era, o volume era muito grande, é, é, eu não tinha encontrado respeito o, pelo meu tempo de maturação dentro da corrida ainda. Entendi e essa lesão especificamente que você citou no joelho quando entrou aí para o Fuzileiros, foi exatamente com a corrida ou se originou de alguma outra forma? Cara, provavelmente foi pelo excesso de carga do, de estar numa vida civil. Sem é, existia eu treinava, mas não era um, um não tipo era como, com aquela rotina de dormir pouco, carregar mochila pesada, fazer outras coisas, caminhar o dia inteiro. Corre o dia inteiro, a gente não podia andar é, de um local para outro, era só correndo. É. Então, existia uma sobrecarga né, é, das articulações, é, que não houve entendimento do, do de onde veio a lesão. Né? Então, para mim, a, a lesão, como doía quando corria, é, aos 20, 21 anos eu relacionava aquela dor com a corrida. Né? É, não que a corrida gerou aquilo. É, era, era relacionado, meu cérebro tinha atrelado a dor à corrida.